Ó, oh, vou ouvir o áudio do Lídio Muito fofoca, rapaziada. Áudio do Lídio vamos ver. Ah! Você é retardado! Meu Deus! Chegar, ela vai se foder, eu caí no GMD.